Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meu caro, olha que edifício de altíssimo luxo, eu vou te mostrar um apartamento de tirar o teu fôlego aqui, gente. Eu quero que você venha comigo conhecer um apartamento exclusivaço aqui que entrou à venda, uma mansão suspensa de mais de 200 metros, uma vista panorâmica para o mar. Mas antes, meu caro, dá uma olhada na arquitetura, na fachada desse belo empreendimento que tem uma infraestrutura maravilhosa de piscina, academia, salão de festa e a pouquíssimos metros do mar aqui na Praia de Torres. Sem mais demora, vem comigo conhecer o seu mais novo apartamento aqui no Rio Grande do Sul, na Praia de Torres. até para nosso ver na televisão aqui ó. olha só tão famoso <risos> aqui meu cara uh, aparece lá no teu apartamento o rosto de quem está aqui na portaria legal né seja muito bem-vindo à sua mansão suspensa aqui na Praia de Torres, Rio Grande do Sul meu nome é Diego Rodrigues seu corretor aqui do YouTube aqui do Rio Grande do Sul quem sabe o seu corretor do Brasil aliás seja bem-vindo se você é novo por aqui você vai ser muito bem tratado, tá bom? <risos> Olha só, gente, maravilhoso apartamento de 214 metros privativo, quatro suítes, uma master com banheira de hidro, vista panorâmica para o mar, eu quero te mostrar, quero abrir aquilo ali, você vai se apaixonar, meu cara. A vista que esse apartamento tem é de tirar o fôlego, ele tem dois boxes, sendo um deles duplo, então cabe três carros. Gente, a garagem tem até música para você na garagem, meu caro. Se você vem estressado do trânsito, por causa da freeway valotada, <risos> Quando você chegar na praia, já é outro clima, já é relax, até o box toca musiquinha para você, meu caro. Mas olha só, esse lindo apartamento, mobiliado, decorado. Arquitetura única, edifício de luxo, com infraestrutura completíssima, maravilhosa a infraestrutura desse prédio, novo, 17 andar, está à venda por R$ 5.400.000, sem demora, eu quero já de cara abrir aqui as cortinas para você, você vem comigo, olha só, vamos abrir aqui, vamos abrir essa cortina, para você ter uma ideia, olha só gente, Cara, a gente tem aqui uns 15 metros de terraço com vista serene para o mar, panorâmica para o mar. E eu vou te mostrar você vai ter essa vista para sempre. Vamos abrir aqui a outra aqui, a sala. Vem cá, vamos abrir comigo. Vamos lá. Fala para mim de onde vocês estão vendo esse vídeo e falam para mim quando é que vocês vão vir aqui para o nosso Rio Grande do Sul comprar seu imóvel, alugar seu imóvel, conhecer nossas praias, nossa cidade. Olha só, gente, voltei aqui na porta de entrada. Essa é a vista que você tem da entrada do seu apartamento. Perdoe, não abri aquela cortina eu já vou abrir, tá? <risos> então vamos lá, meu cara. Vamos começar pela sala de jantar, que eu tô com fome, não almocei ainda. <risos> vou começar abrindo aqui a cortina aqui pra você, gente. Ó, vem cá. Ó, olha só. Vista deslumbrante. Cinematográfica. Vamos botar, sei lá, perene. Linda demais, cara. Esse, esse apartamento é aquele apartamento que você faz uau, não tem como não fazer. Você chega na porta ali e faz uau, que vista. Não tem como não ficar sentado ali alguns segundos vendo o mar. Gente, olha só, aqui então vamos começar. Aqui é a sala de estar, um sofazão lindo, maravilhoso, duas poltronas, uma mesinha de centro, um puff já especialmente para você botar os pezinhos ali em cima, um televisor de 70 polegadas, um painel de MDF, gente, aqui Papel de parede em todo o apartamento, praticamente. Aqui, meu carol é o detalhe que você uh, acessa lá o porteiro eletrônico, você pode ligar para alguém, você pode ver a pessoa lá, pode fazer um monte de coisa aqui. Olha o detalhe aqui, gente, das tomadas, olha só que linda. Bem diferente, ó. Eu não tinha visto ainda, você já viu assim? Comenta para mim. Não tinha visto ainda. Gente, o apartamento, o proprietário estuda receber imóveis toda parcela, imóvel em todo o Rio Grande do Sul, estuda com parte de pagamento, se você tem. E é uma oportunidade única porque o imóvel aqui, desse aqui, mobiliado, decorado com prazo, com inundação no negócio, não tem. Lá é os moles, tá, gente? Do lado de lá, daquelas pedras do farol, já é Santa Catarina, meu caro. A gente tá uma hora e 40 de Floripa e uma hora e, e uma hora, não duas horas, assim, vamos dizer, da capital Porto Alegre do aeroporto. Então, aqui é a sala de estar, o piso é um porcelanato acetinado que imita cimento queimado. Olha só que legal gente, ilustra aqui ó, aqui tem uma poltrona para você sentar aqui e ficar curtindo o mar, olha que, olha que vista se você ficar sentado aqui meu cara, olha o que que te espera aqui ó, deixa eu te comentar, ali não se constrói nada mais alto que nove andares tá gente, aqui, aquele prédio ali é o único porque ele é uma esquina, esses outros lá na frente no máximo quatro andares, então você vai ter essa vista para sempre, Localização nobre aqui na cidade, bem no centro da cidade. Nós estamos falando de, vamos voltar aqui, três quadras do mar. Nós estamos falando de 150 metros da praia. Maravilhoso, meu cara. Aqui é a sala de jantar. Uma mesa para oito lugares, oito pessoas aqui. Um espelhão legal lá atrás. Olha só, gente. Ó. Olha esse ilustre aqui, estilo extraterrestre. Não, legal, né, gente? Olha só, bacana, né? Aqui, olha só, a gente tem... Uma decoração aqui linda, ó Aqui a gente tem mais um painel Um, painel, um MDF aqui Com metalon douradinho aqui Aqui também se enxerga o mar Aqui também dá pra abrir aqui também se enxerga Aqui tudo ripadinho de MDF, lindo gente ó, Um espelho redondinho Cara, que apartamento maravilhoso Aqui é cristaleira Só colocar as suas taças de cristais aqui Pegar o champanhe e vir ser feliz Comprar um apartamento, né? Também <risos> Um espelho aqui, gente, é tipo um portal, você pergunta um espelho meu, espelho meu. É hoje que eu vou comprar o meu apartamento. <risos> ó, aqui é a cozinha, uma geladeira linda, maravilhosa. Olha o tamanho dessa geladeira, eu vou abrir, meu cara. Vou abrir ou não abro. Não, vou deixar para quando você vem, tá? Particular. Aqui um forno, micro, um torre quente. Aqui uma torneira, então, gente, monocomando. Olha que linda, gente, douradinha com preta, ó. Olha só, você tá aqui lavando louça, ó. Aqui, lavando a loucinha e tá vendo o mar. Aqui a gente tem uma torre quente, gente, ó. Uma torre quente. <risos> uma torre de energia elétrica. <risos> Não é torre quente, tá? Fica fundindo, é a fome, é a fome. Olha só. Aqui, gente, tem um fogão cooktop, o Exaustor, máquina de lave-seca aqui. Churrasqueira linda, maravilhosa. Churrasqueira de gringo, meu cara. Vamos ver se eu sei fazer uma aqui. Tá Ligou o Exaustor. Ela tem um botãozinho por aqui Ah, tá aqui, ó, ó. Ah, É um botãozinho que faz o espeto girar, tá bom? essa churrasqueira igual as outras Elas têm um problema, só aceitam carne de primeira Não aceitam carne de segunda Não tem feijão puro, é só picanha <risos> Ai, ai, tem que rir, né? A gente tem que brincar, né? Eu vou finalizar o vídeo já na sacada Então vem cá que eu vou te mostrar os quartos Vem cá, vamos lá conhecer A minha esquerda aqui, então, a gente tem um lavabo Olha que lindo esse lavabo aqui, gente Todo de isso aqui é um quartzo branco, torneirinha dourada, maravilhosa. A minha direita aqui já tem a primeira suíte. Olha só uma suíte para uma moça linda, rosinha. Olha que charme maravilhoso aqui. Uh, aqui gente, espaço para o televisor ali também. Aqui é aberto, tem uma janela grande que dá então para o norte aqui. O apartamento é leste-norte. O banheiro aqui maravilhoso, lindíssimo. Aqui, meu caro, vem cá, tem armários aqui pra você guardar um monte de coisa aqui, ó Se guardar, co opa, cobertor, guardar os travesseiros, tudo aqui Aqui, vem cá que eu vou te mostrar aqui esse quarto primeiro Olha só, que tem mais um quarto de casal, mais um quarto de casal Um cantinho aqui com uma poltrona, uma mesinha, um espelhinho redondo também pra você ir pra outro portal <risos> Aqui um, um espaço pro televisor também, tem LED lá em cima que eu não consegui achar Aqui a gente tem o banheiro da segunda suíte, gente, ó porcelana top, o meu sapato tá fazendo barulho aqui gente ó, sapato novo não é amaciado ainda né, <risos> ó, aqui tem um dormitório lindíssimo para uma criança gente, olha que lindo, olha aqui gente, o... não é o Tiranossauro Rex esse aqui, quem pode dizer para mim, é o Pescoçudossauro, <risos> esqueci o nome desse aqui, o meu filho o Gui sabe o nome de todos, incrível gente, ele sabe mesmo, Aqui uma cama, um escorregador, olha que legal isso aqui gente, olha que energia legal que tem esse dormitório Lindíssimo né, aqui então o banheiro dele, a suíte dele, maravilhosa também E agora eu quero te mostrar a suíte principal, vem cá que você vai se apaixonar pela suíte principal Seja bem-vindo à sua suíte aqui na Praia de Torres meu cara Ó, aqui é a cama, mas eu vou começar a te mostrar pelo banheiro gente, olha só Então são duas cubas sobrepostas aqui gente, ó esculpida diretamente no quartzo cinza absoluto a minha esquerda aqui gente olha só o detalhe todo douradinho aqui do box chuveiro a gás aqui atrás o vaso gente a parte do vaso sanitário e metalon aqui com nicho. e aqui a banheira de hidromassagem gente olha que linda essa banheira aqui aqui tem uma parede verde veneziana fechadinha telinha ali também e aqui tem uma porta, meu cara, ó, e essa porta te leva para outra dimensão, não tô brincando. <risos> te leva diretamente para o seu close. Olha quantas portas você tem aqui. Não vou abrir aqui, é particular, né, gente? Mas tem muito detalhe aqui, requinte, nesse apartamento e aqui muito espaço, meu cara, para você guardar suas roupas. Aqui então uma cama de casal, linda, maravilhosa. Ali tem uma janela que dá de frente, tá? Para o outro prédio que ele está sendo entregue agora, acho que até março, abril já está pronto. Cabeceira desse aqui é estofada Todos os dormitórios com ar-condicionado Tá, gente? O apartamento é sensacional Agora eu quero finalizar esse vídeo, tá? Lá na sacada do apartamento Se você gostou desse vídeo, deixa um like Se inscreve no canal, tá bom? gente não custa nada Lá no Instagram tem material exclusivo Lá que eu não posto aqui no canal E quero te convidar a vir conhecer algum de nossos imóveis aqui na praia, meu cara Aproveita o verão, tá quente Vem curtir uma praia é barata a passagem, meu cara. Liga pra gente, combina que a gente te pega no aeroporto se quiser, tá bom? Olha só, gente. O que, que você acha que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou experimentar pra vocês esse sofazinho aqui. Olha só que maravilhoso, meu caro. Sentar aqui, tomar um chope, tomar uma cerveja, uma champanhe. Você que curte fumar um charuto aqui com essa vista... Olha que maravilhoso Ou você pode entrar de frente aqui, ó Melhor ainda, vamos fazer o seguinte Acordar de manhã cedo, ver o sol nascer Aqui nessa mesinha aqui, gente Lindo, né? Essa, esse imóvel tá à venda, pode ser seu, tá, gente? Não deixe de fazer proposta. O proprietário é super flexível na negociação Ele parcela, recebe imóvel de menor valor Olha lá que legal o barquinho, gente, ó esse é o Mar de Torres, essa aqui é a Ilha dos Lobos, tá, gente? Nunca vi o lobo, mas é a Ilha dos Lobos, que deve ir lobo lá. Uh, aqui, gente, mais pra esquerda, é os moles, tá ali o farol. É maravilhoso pescar ali, gente. Ah, eu já vi muita gente pegando peixe grande, só eu que não peguei. <risos> e do lado de lá, gente, já é Santa Catarina, meu caro. Uma das praias mais bonitas do Rio Grande do Sul. Com certeza, a mais bonita do Rio Grande do Sul. E natureza é torres, não tem gente, é lindo demais aqui E eu quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom gente? E se você tiver interesse, chama a gente, tá bom? Quero te mostrar esse apartamento, se você tiver um imóvel, quer que apareça no um canal, também chama a gente, tá bom? Deus te dê saúde, prosperidade, te dê muita sabedoria, que você ganhe muito dinheiro né? e compre o imóvel dos seus sonhos. Não precisa ser comigo, foi comigo melhor ainda, né? <risos> compre o imóvel dos seus sonhos, tá bom, gente? E prospere, que ele realize o desejo do seu coração. Um abraço do seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau.